Oi meus amigos, existem dias em que nós estamos tristes ou não estamos tão bem, estamos assim, ah, como é que você está hoje? Não, não estou bem. E isso acontece com alguns padrões de comportamento, então, com algumas, alguns tipos de pessoa. Eu tinha isso, né, Volte meia está tudo bem, mas daqui a pouco estava ruim, alguém chegava e falava qualquer coisa, nossa, mas olha, como tua sobrancelha está comprida, já me dava um baixo astral eu me afundava, ou então convidava uma meneira, uma, uma pessoa para sair e a pessoa dizia não. Então, qualquer coisa era um motivo para se afundar. Mas isso é válido para tudo na nossa vida. Por exemplo, comercialmente. Né? Porque tem pessoas que às vezes têm dificuldade no prosperar. Por quê? Porque tem essa, essa movimentação negativa, tem esse sentimento negativo. Então ele vai minando nós, e lembrando a vocês que todo o nosso subconsciente, ele sabota a nós. Por exemplo, você quer ler um livro, né? eu li quase todos esses livros aqui. E, então, para mim não era difícil ler, mas tem pessoas que querem ler e não conseguem. Lembra assim, para, quer fazer academia, por exemplo, para mim, eu não tenho muita vontade de fazer academia. Então, tem coisas que você quer fazer e não consegue fazer. Por que isso acontece? Porque o teu emocional está derrubando você. Você não tem o tesão suficiente para que isso faça. Né? É algo que não te movimenta isso. As pessoas de padrão 8 são pessoas que fazem, então, pessoas que gostam de academia, vão lá e fazem bombados e tal. Eles gostam daquilo, mas não gostam de ler. Bem, onde eu quero chegar? Eu quero chegar é que muitas coisas que nós queremos fazer, o nosso subconsciente não deixa. Então, tem pessoas que buscam a riqueza. Não vai ser porque o subconsciente não deixa. Porque tem essas emoções, tem esses, esses pensamentos negativos que não fazem com que você possa desenvolver aquilo que você quer desenvolver. Você não vai pagar o preço para aquilo. Né? Para tudo tem um preço na vida. Se você quiser ficar descansando, vai ter uma consequência. Se você trabalhar demais, tem uma outra consequência. Mas tem coisas que a gente quer mudar. Isso é uma coisa em mim. Né? Eu quis começar a me tornar eu realmente e viver a vida sem esses baixos astrais, ficar lá na, na, naquela choração, naquela dependência. E é, e é relativamente fácil de você resolver isso. Como que é, faz isso? Quando você perceber, quando alguma coisa disser assim, ah, eu não estou bem, você automaticamente, a tua mente diz assim, não, eu estou bem. E aja como se estivesse. Entende? Então... Quando você tem algo que te incomoda e você percebe que tem aquilo, aquilo vai começar a desaparecer. Eu vou ler um livro e diz assim, nossa, que preguiça. E se você identificou que você está com preguiça, ela vai embora. Então, é, o mais difícil é eu perceber qual é o meu pensamento naquele momento, qual é o meu sentimento naquele momento. Então, geralmente é um sentimento de tristeza, de fraqueza, de que eu não consigo, não sou amado, não sou importante. São pensamentos negativos que te derrubam. Como é que você vai tirar isso? Percebendo que você está com esse sentimento. E ao mesmo tempo você vai fazer a sua mente falar para o teu, para o teu emocional e dizer assim, não, nós estamos bem. Então você respira e faz de conta que está tudo bem. Ou então diz assim, cara, tô com uma raiva agora, a vontade de matar alguém, se faz o quê? Respira e faz, cospe, como se fosse uma cuspida. Jogou fora aquele sentimento, vai chegar um outro mais cheio. Então você vai começando a controlar você, em que você começa a mudar esse sentimento ruim para um sentimento bom, em tudo. Na vontade de ler o livro, na vontade de fazer academia, na vontade de estudar, de fazer um concurso, não importa, você vai começando a mudar. Você começa a criar uma nova estrutura em você. Daqui a pouco você não vai mais ter esses sentimentos negativos. A tua vida vai começar a mudar, assim como se muda de água para vinho. É um processo que é rápido? Não. Pode ser que leve seis meses, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, depende do que você quer. Mas você vai começar a ser dono da sua vida. Quando você começar a observar os teus sentimentos que estão em você, aqueles sentimentos que atrapalham você, ou as atitudes também... Né? Quais são as atitudes que atrapalham? Ah, eu sou muito imediatista, eu sou raivoso, eu sou. Bom, não importa o que. Quando você percebe, mude seu modo de pensar. Mas você vai ter que vigiar isso. Não vai acontecer assim só. Beleza? Eu não quero que você acredite naquilo que eu estou falando. O que eu desejo é que você experimente. Comece a observar. Né? Existem alguns exercícios que te ajudarão a fazer isso. Siga nós aqui no YouTube, né? se inscreva aqui no YouTube, compartilhe com outras pessoas, assista no Instagram, na, no Facebook, lá você vai encontrar coisas assim fantásticas desse conhecimento que não é meu. É um conhecimento que tem 5 mil anos e eu estou simplesmente passando em frente. Beleza? Pura, pessoal? Então mude sua atitude. Mudou a atitude, muda tudo. Um grande abraço, um beijo em seu coração e até o próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau pra vocês.